Talvez foi de um jeito que nem todo mundo esperava, mas Nico Hülkenberg está perto de voltar ao grid da Fórmula 1. Afinal, o que a gente tem para analisar disso? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e comenta aí embaixo esse é o tema do vídeo de hoje. Fala, galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Haas, né? Isso porque é a única equipe que não anunciou o segundo piloto ainda para 2023, né? A única vaga aberta no grid é lá, mas a gente meio que já sabe quem deve ocupar esse posto, que é o Nico Huckenberg, piloto alemão, né? Que tá sendo muito cotado aí, né? Muitas reportagens da mídia, especialmente da Alemanha, já colocam o Huckenberg como piloto da Haas 2023 no lugar, é claro, do Mick Schumacher, que esteve aí nas últimas duas temporadas e provavelmente está de saída, né? finalizaria o, o grid de 2023 e marcaria o retorno do Huckenberg ao grid da Fórmula 1 como piloto titular desde 2019, né? Desde que ele saiu da Renault. Ele só tem feito participações aí como piloto reserva, né? A gente lembra, né? É claro, dele sendo substituto, né? Especialmente por causa da Covid-19, né? Foi duas vezes em 2020 ali, na época da Racing Point, mais recentemente no começo de ano. É, Pelo Aston Martin, né, quando o Sebastian Vettel esteve infectado pela Covid-19. Mas de qualquer forma, vou falar um pouco sobre Huckenberg, né, sobre analisar um pouco dessa contratação. Primeiro, falar um pouco sobre o Mick Schumacher, né, acho que é importante a gente falar sobre ele. É, acho que primeiro de tudo, é, é, dropar o Mick Schumacher né, depois de duas temporadas, eu acho que é um, é um sinal de que a Haas não, nunca quis necessariamente o Mick Schumacher. É, acho que a Hasla ela só contratou mesmo por causa de uma pressão da Ferrari, porque as duas partes elas têm uma coligação muito forte. E a partir do momento que o Michel não tem mais uma ligação com a Ferrari, até porque acho que o Michel está convencido de que ele não tem uma porta aberta na Ferrari a curto prazo, é, a Haas se sentiu no, no direito ali, né? Olhou e falou, bem, não, se a gente já não quer esse cara aqui de qualquer forma, não podemos abrir mão dele. É, o Schumacher que assim, eu não acho ele um piloto ruim, eu acho que ele é um piloto que ele tem sua capacidade de talento, eu acho que apesar do sobrenome um cara que ele chegou na Fórmula 1, pelos méritos dele, né? Ele ganha a Fórmula 2, ganha a Fórmula 3 europeia, então, tipo, ele teve uma bagagem boa o suficiente no automobilismo de base, mas isso não se correspondeu dentro da Fórmula 1, né? E eu acho que tá tudo bem, isso é tipo de coisa que acontece, eu acho que, enfim, o Schumacher talvez justamente por ter essa proteção de sobrenome, ele é né? sempre um cara muito protegido, muito bem assessorado, talvez isso não faça tão bem né? para um piloto tão jovem, né? acho que talvez poucos caras jovens chegam com holofotes da forma com que o Mick Schumacher chegou, né? acho que qualquer outro piloto é, novato, principalmente a gente pode pegar o exemplo do Ju, sabe o Ju é um cara que ninguém fala a respeito dele, né? o próprio Tsunoda, apesar de ser um cara que é meio problemático às vezes, eu acho que ele não carrega a pressão que o Mick Schumacher carrega. Né, e a atenção que as pessoas dão para o Mick Schumacher, especialmente por causa do sobrenome. E, é claro, uma equipe disfuncional como é a Haas, né, especialmente no ano passado, uma equipe que tinha aí o Nikita Mazep né, de companheiro de equipe, uma equipe que acabou se vendendo por questões financeiras, abriu um monte de desenvolvimento no ano passado para focar em 2022. Então, o Mick, ele praticamente teve um 2021 descartável, um 2021 que ele é, pouquíssimo aprendeu, né, pouquíssimo evoluiu, e talvez o ano de estreia dele na Fórmula sido 2022, que é um ano que, é claro, é, em sua maioria um ano ruim, mas ele teve seus pontos altos, claro, a gente não pode esquecer dos pontos que ele somou, tanto no GP da Inglaterra contra o GP da Áustria, é, não sei se a porta ainda está aberta para o na Fórmula 1, talvez ele acerte algum posto de reserva, né? mas eu se eu fosse ele já buscaria fazer talvez coisa da vida, é, mas enfim, é o tipo de coisa que acontece, eu não acho que o Schumacher ele é mau piloto, não acho que ele precisa ser imensamente criticado, acho que ele tinha uma bagagem de talento, mas só não deu certo na Fórmula 1, porque enfim, é o jeito que as coisas acontecem, e aí, a Haas ela faz a escolha pelo Nico Huckenberg, que ao mesmo tempo que é uma escolha, assim, ou não é a escolha, necessariamente, que eu faria né, se eu fosse chefe de equipe, mas eu acho que alguma dose das críticas estão sendo meio exageradas ao Nico, especialmente porque a galera vem falar nessa questão de repetição de nomes, né, que como a Fórmula 1 ela repete os mesmos nomes, sempre entre os mesmos caras. O que é errado, né? Se a gente comparar o que é o grid da Fórmula 1 de 2017 com o grid de 2022, a gente pode ver que, sei lá, quase metade desse grid foi é, mudada, né? Enfim, existem sempre ciclos, né? Sempre a gente vai sair, sempre a gente vai entrar, não tem... A Fórmula 1 não é necessariamente um campeonato de futebol, onde tem que ter acesso e rebaixamento ou coisa assim, ela não tem essa obrigatoriedade de ter pilotos novos, né? Eu não escolheria o Hockenberg, pelo fato do Hockenberg já ser um piloto de 35 anos de idade, e de você ter o Magno 533. então assim, é, a Haas eu acho que ela vive um momento que ela tem dois caras que eles não, têm, eles não são jovens e talvez não são caras que você quer moldar, caras que você quer que eles fiquem na sua equipe por 5, 10 anos, né, eu acho muito difícil a gente ver esse cenário, além é claro de não serem dois caras fora de série, eu acho que toda equipe ela precisa ter ao menos alguém jovem ali para ser moldado, né, e eventualmente ganhar um espaço no futuro, né, por exemplo, a gente tem o caso da Alfa Romeo, talvez não seja o maior exemplo do mundo, mas você equilibra essa questão de experiência com jovialidade, ou então no caso de você ter, quem sabe, dois nomes mais veteranos, né, aí você forma, quem sabe, um, um grid forte, né, você forma uma dupla forte, eu não vejo isso com o Magnus e Huckenberg, acho que até que vai ser é uma dupla melhor do que Magnus e Schumacher, mas justamente esse assim, de não ter esse fator de jovialidade é algo que prejudica muito mas além dessa crítica de rotação, a galera é criticando no nível do Hockenberg, né? eu não sei de onde que surgiu isso, sinceramente o Hockenberg sempre foi um dos melhores pilotos do piloto intermediário da Fórmula 1, né? e eu acho que tentar reduzir a carreira do Hockenberg, é claro, sempre vai ser um estigma, sempre vai estar é, estampada na testa dele, mas falar, diminui ele por não ter pódio, eu acho que assim, é uma análise muito rasa e uma análise muito resultadista, né? uma análise é, parece até por birra né, das coisas, né? porque a realidade é que o Hockenberg não teve pódio, porque em nenhum momento da carreira dele ele teve é, um carro de ponta, um carro que ele poderia brigar por isso com certa frequência. Né? Além, é claro, de ter corrido em talvez uma das eras mais é, previsíveis da Fórmula 1, digamos assim, onde era muito mais difícil de a gente ver times pequenos chegando ao pódio do que, por exemplo, nos anos 80, 90, né? ou até se a gente pegar uma temporada mais maluca como foi é, 2021. Mas fora isso, pô, foi com o pé de equipe do Pérez, que é um cara que é bastante elogiado e chegou a terminar temporadas temporada à frente do Pérez. Em é, 2018, o Huckenberg foi muito melhor que o Sainz dentro da Renault. ganhou disputa interna com o Sainz dentro da Renault. Em 2019, por boa parte daquele campeonato, o Huckenberg também estava muito melhor que o Daniel Ricardo que é um cara que chegou com todo um status ali dentro da Renault. Né? Então, eu acho que o Huckenberg fez, é, fez uma carreira muito consistente desde de Williams, de Force India, de, enfim, de Renault, de todas as equipes que ele passou, ele sempre foi muito bem, talvez nunca foi talentoso o suficiente para ter um posto numa equipe grande, nunca foi, mas está tudo bem, eu acho que é o tipo de coisa que acontece, são poucos os escolhidos na Fórmula 1, a Fórmula 1 é o esporte que ele escolhe é, poucos para estar no topo, Aí é, tá tudo bem, né? Eu acho que o Huckenberg fez o nome, fez a carreira dele no piloto intermediário e eu ainda acho que ele é um cara que tem algo a contribuir. Eu acho que ele ainda pode sentar fazendo uma, uma pré-temporada, andando tudo certinho, ele pode com certeza andar bem em 2023, apesar de Cláudio não ser a minha escolha pela questão da jovialidade. Mas o Huckenberg é um bom piloto, então, é, enfim, fica aí na carta de defesa, né? Porque muita gente tá, tem uma birra sem motivo algum com o cara. É, enfim, e ele é um cara que eu acho que ele já provou por A mais B, que ele pertence ao grid da Fórmula 1 e que ele tem condições também de contribuir dentro da Fórmula 1, É isso aí galera responde aí embaixo, o que você acha de Nico Huckenberg na Haas em 2023 eu volto na semana que vem, se inscreva no nosso canal e também deixe seu like, abraço